Boa noite, galerinha. Agora vamos estar gravando. Tá não um pulinho lá na poste. Pô, mas tem um laranja aqui na minha frente que tá me atrapalhando. Ah, não, não vamos jogar no meio-fio. jogar por cá. Beleza. Beleza, campeão! Você <risos> viu é o, o vídeo O direteiro. Mundo canibal, do tempo que fazia animações. O canibal agora você quer saber de. Eita! Fazer uns vídeos, nada a ver, velho. Acho que era mudou a área, né? Não quer mais saber de animação. Antes eles lançavam com a fábrica de quadrinhos, não sei se era a empresa deles. Qual era o caso? Opa, opa, opa! Porque eu joguei pra fora. <risos> Às vezes fazemos coisas no impulso. Essa faca aqui é doida. E... Oh... Aí, ó. Acho que deu pra ver o pneu cantando, né? Tudo bem, tudo bem. Isso acontece. Vantagens de um freio a disco. se fosse um tambor ali, ela tinha sambado e feito um paranauê. Mas travadas assim você tem que fazer o seguinte mesmo, você tem que travar a roda traseira E é com a dianteira você só... Tensiona Mas pra ancorar é só com a... Com a traseira mesmo Tem gente que quer entrar, tem gente aqui que não quer entrar hoje. Bom, aqui a gente começa por fora, aprenda, ó. esse trecho aqui, esse pedaço aqui, começa por fora, depois faixa 3, ou é 2, não sei, eu sei que não é essa, é aqui de dentro. Essa aqui não é boa, a boa é a outra Essa de cá que eu vou entrar No fundo daquele siena Pronto, essa aqui é a faixa boa Pra cá Entendido? Aí, depois. Pronto. Depois daqui. Na verdade, depois daquela curva, você tem que passar pra dentro. Você volta volta da faixa. Pronto, tá aqui. Voltou. Dentro, porque a gente vem pra cá? Porque é o rumo normal dela, ela converge pra dentro. Só que quando os caras fazem esse tipo de coisa aqui, né? Aí folha a gente, beleza. Então, como nós vamos para a direita, nada melhor do que convergir antes né? A gente já vai acompanhando o traçado e Reduz Vamos embora E aí galerinha, chegamos mais uma vez, ao no nosso destino vai embora. Uh! É isso aí. Edifício Saragana. Então, galerinha, é isso aí. Até o próximo, até mais. Boa aula pra mim, né? <risos>